Olá! Quero falar com você hoje sobre três erros muito comuns nas relações entre candidato, contador e advogado. Primeiro, não haver a contratação de especialistas ou especialistas serem contratados, mas não estarem alinhados. Contador e advogado têm de estar alinhados, capacitados e atualizados para atuar em conjunto. Outro erro, o candidato não seguir as instruções do que não poderia ser feito, fazendo desrespeitando a orientação do seu contador e do advogado, trazendo consequências lá ao final da sua prestação de contas. Outro erro importante e comum que não, seja, que não deve ser cometido, não encaminhar os documentos para que as contas parciais e a prestação de contas final seja prestada em tempo. Se você quer evitar esses e outros tantos erros, clique aqui e fique por dentro, dando o primeiro passo para conhecer o regramento e ter as suas contas aprovadas.